Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, como vocês podem ver, olha aqui, alguém tá aqui, alguém tá aqui! Ai, ah, ele escapou. Depois eu pego você, hein, Barney. Olha só, pessoal, vamos fazer o um teste do gesso na água na piscininha da, da amigo Mel, certo? Porque na minha casa não tem piscina. Vamos lá: bloco de barro, certo? Tá aqui, ao vivo e a cores. Bloco de concreto, certo? Tá aqui. E o um bloco de gesso em dois tamanhos. O de 50 centímetros de comprimento. O de 39 centímetros de comprimento. E uma canaleta pra gente ver o que, que vai acontecer. Se ele vai afundar, se vai sair molhado. Se não vai. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ó, Peguei, Peguei. Vamos sair brincando. brigar. Pega ele no mugi. Aí, ó, vai. Aqui, vai, sai. Danadinho esse, é danadinho. <risos> Vamos lá. bloco de barro. Eu vou colocar na água, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, se eu vou soltar ele. afundou, já era. Tá lá, na, lá embaixo, na figura da pavelha aqui, certo? Bloco de concreto. Tem que pôr, né? Vamos lá. Ó, sequinho. Ixi. Tá lá embaixo. Bloco de gesso, galera. Agora é a hora da prova. Vamos ver o que vai acontecer. Esse bloco pesa 10 quilos, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Uau! Você viu quase que boiou? Olha, eu pego ele com a mão aqui, ó. Um dedinho, ó. Dedinho. Lá. Os caras falam que o bloco de gesso na água derrete Meu, você acha que isso aqui derrete, velho? Ah, não vai derreter Também está no fundo, mas ó, ele, é, ele é leve Ele fica boiando. Vou pegar uma canaleta Sequinha Uou! Oh! <risos> Nossa! Nice. Hã? Fala sério, cara! Uou! Oh. E ainda tá no jato aqui, hein? Tá vendo? Uou! Oh. Vamos pegar o bloco mais leve. Ver pra ver que ela não cair, ó. Ela tá, tá boiando, ó. Tá boiando, ó. Tá vendo? Colocar ela aqui, ó. Um bloquinho mais leve, e 39. Uou! Esse é mais pesado. Esse é mais pesado. esse bloco é mais pesado? Porque ele é o bloco usado para amarração. Amarração de canto. Por isso que ele é mais pesado. Mas mesmo assim, ó, ó. Não consigo é manejar ele tranquilo. Uau! Cara, que louco essa experiência. Pessoal, olha isso aqui, hein? Ó. Ó, tá vendo o bloco? Intacto. O que a gente precisa agora, olha se sai alguma coisa na minha mão, de gesso, não sai nada na minha mão gesso. Vou pegar a canaleta pra ver. A canaleta. Não sai nada na minha mão, tá vendo? Ó. Isso é gesso, gesso, tá? Bloco de gesso, casas de gesso, certo? Teste feito aqui, ó, na água. Provado e aprovado pra vocês. Agora tem uma coisa que eu quero fazer. Vou pegar o botão. Ele apertou o bom. Você viu como é leve, cara? Olha aí só. Ó, oh, tava lá embaixo, ó. Eu pensei que ia estar tá pesado. Vou puxei o tá pesado. Está pesando os mesmos da esquina que pesava antes. Ó, saiu alguma coisa de gesso na minha mão? Derrete. Bloco de gesso na água derrete? Não! Está aprovado aqui para vocês. Tem problema com a umidade? Acho que não, né? Vamos só pegar os outros dois blocos aqui e vamos ver como é que eles estão. Um lapel de concreto 100% molhado. Isso aqui vai levar um dia para secar embaixo do sol. Absorveu 100% a água. Lágrimas de barro 100% molhado. Tá vendo? Né? Imagina isso na água há 10 dias: derrete. Simples assim. Pessoal, olha só, eu acabei de tirar o bloco da água, certo? Eu vou pôr de novo e vou tirar, só pra vocês verem que não é brincadeira, ó, ó Certo? E o o botão de gesso na água, acabei de tirar, tá? Esse de cimento tá molhado, se eu passar um pano nele, ó Não vai enxugar, certo? Esse de barro aqui, mesma coisa Não vai enxugar Agora olha só, esse bloco tá molhado, esse bloco de gesso, dá para ver que ele tá molhado, vou enxugar minha mão, ó, minha mão agora tá seca, vou passar, ó, molhou a mão, tá vendo? O bloco tá molhado, agora olha, olha o milagre disso daqui, ó, o bloco tá seco, <risos> legal né? Fala pessoal, bom... Barney! Pessoal, eu espero que com esse vídeo tenha tirado mais um paradigma da sua cabeça em relação a blocos de gesso: se eles são resistentes à água, se eles são realmente hidrofugados, se eles aguentam carga, se eles aguentam peso. Nós vamos tirar todas essas dúvidas da cabeça de vocês até romper o um paradigma para que todo mundo entre no paradoxo. E comece a aceitar o bloco de gesso na construção da sua casa. Mais barato, mais rápido, mais eficiente e muito mais bonito. Muito obrigado, fiquem com Deus. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.